Então, eu um, às vezes um, faço algum evento que é realização sistêmica. Um, eu, como você fala, você tem algum interesse, talvez um evento na Lisboa, algumas outras cidades, começando como a realização sistêmica pública. O que é interessante nesse assunto? Uau! Muito bom! Realização sistêmica. Eu já tive a oportunidade de participar de uma realização sistêmica com o Roland. É um trabalho assim magnífico é, que te faz abrir a consciência de uma certa forma tão intensa e profunda e resgatar é, memórias e curar Coisas que você nem imagina que aquilo te faz é, ter um padrão hoje que te prejudica na vida profissional, pessoal ou qualquer âmbito da tua vida. A realização sistêmica ela atua direto no, no ponto do, do problema, da, da hora do nascimento do problema. Então eu acho assim, um trabalho maravilhoso é, por experiência e vai ser um evento fantástico em Lisboa. Vai ser um evento que vai trazer muitas possibilidades de desenvolvimento. É, o convite está lançado e, na minha visão, é, é como se fosse assim, uma cura muito ampla que acaba refletindo na família, nos seus, nos seus relacionamentos. Eu vejo dessa forma. Sim. Um, esse ponto de... Um, hora de... Começa de um problema. Só para... Clarificar. Sim. Um, talvez... Onde fica esse... Quando? Por causa... uma da área das pessoas sem muita... Guerra, auto sabotagem entre níveis entre mentes. Então, uh, às vezes, o uh, momento de origem do problema é neste momento. Então, mm -hmm. o so, uh, visceral é vamos tomar risco e abrir, quando um negócio grande e enorme nessa mente aqui, que eles nomear a ah, mente consciente, você oh, diz, talvez uh, não vai dar certo. Então, esse essa aqui um, dá um choque para as suas vísceras querem atuar. E essa dúvida, às vezes, é uma grande fonte agora Sim. de falta de ação. Então, o um, uh, maior um, propósito de eu, eu desenvolver essa um, uh, realização sistêmica, ou oh, tem duas propósitos maiores. Um é para um, todas as mentes cantarem juntas em vez de outra possibilidade que é sabotagem de normalidade. E para recuperação das informações. You know, tipo de como a solucionar um problema. Um, you know, como Pitágoro foi um, uh, em essência, um psicólogo holístico é como um, acessar informações assim para ser utilizado agora um, para sair essa ideia de, de existência dos um, uh, problemas. Um, mas se a, pessoa, se a mente da pessoa para sentir satisfeito, quer saber uh, a hora de origem do problema. Ok, vai associar isso na Realização Sistêmica para isso é sucesso a origem foi assim mm -hmm. mas a origem de força para implementar um projeto está mm -hmm. aqui agora para implementar uh, seus projetos, uh, suas visões uh, aqui agora então a um, uh, final de Realização Sistêmica é yeah? só so, Individual não tem como realizar isolado. Por causa de ser isolado, é ilusão. Sim. Só o sistema tem como realizar. Só o possível sistema inteiro uh, tem como ser curado. E, um, doenças tipo de depressão. Essa é um, ilusão de separação separação da parte de Deus, separação de comunidade então, realização sistêmica para o sistema inteiro acordar e ser realizado sim, isso mesmo é, realmente uh, só chegar na causa do problema sem ter uma cura e deixar com que a mente é, saia e deixar toda essa energia fluir e realizar é um é um potencial gigante, é um desafio assim, que faz com que a pessoa saia da inércia e expanda expanda a consciência e busque a realização. É fantástico e muito transformador. Então, realização de projetos, é busca de autoconfiança, de empoderamento, é estar aqui presente e fazer acontecer. Um. E para maiores informações, ir uh, para a página, ou oh, esta lista da consciência, ou esta é é? oh, lista da consciência. <fixos>